Satisfação rapaziada, seja bem vindo ao vídeo Bom, esse vídeo aqui não é um corte de uma live Ainda estou encontrando a melhor forma de fazer vídeos com voz Porque é uma coisa nova pra mim Foram mais de um ano fazendo um vídeo somente com legendas Então espero que você entenda eu não estar interagindo diretamente com você no vídeo Nesse episódio, eu e o Iban vamos raidar essa base Então, fique com o vídeo Ele ia naquele ali do meio, né? Nossa Não Tá com 80% também Vai custar pra quebrar? Pera aí Pera aí, pera aí Que eu bota as... vou botar Vou botar um SC4 Pera aí Vai ah. lá. tá aqui, tá aqui, aqui. Vou botar um SC4 aqui Tá, tira aqui por cima Ai. Relaxa, vai pegar no Ó o Rex aí, ó Eu sei <risos> Tá só esperando você dar lá Seu cuzão, vem aqui Tá vendo te dou uma sacadona Seu cuzão Pressão, pressão, pressão Vai Ó o Rex, ó o Rex essa porra sai recuo recua recua calma aí deixa eu subir no dragão sai, sai de pé ele vai quebrar o, o negócio ali todo mundo o p o o ali ó. é mesmo chama ah, a atenção dele ele tá vulnerável ele daquele jeito ali ó. ele morre fácil vai morrer vou bater aqui hein? ah morrer já morreu Acabou a munição? Que isso? Já secou as munição? Caraca, será que essa cela dele é boa? O cela dele é maravilhosa. Vamos embora, pega pra nós, nós estamos precisando. Aí, ó. Boa. Agora eu fiquei curioso, mano. Secou as balas. Ó o dragão, o dragão. Cuidado. Ah não, cela normal. Normal. Quanto é que ele tinha de HP? Deixa eu ver eu Tinha 20k. 20k, tá pouco. E de dano? Deixa eu ver. De dano tinha 300, um pouquinho. Mas ele secou muito rápido a bala, velho. Ó, oh, oh, o Paracis aqui já tá com. Eu vim pra esse mapa aqui, o bicho pô 100k. Tá. Só chegar perto. É. Ah. Que que é isso? Por que que não atira? Não sei <risos> Ah lá! Ah, não atira sim, ó Tá atirando nele Tá Aí ó, dá pra você chegar e estourar tudo Vou Encostar? Posso abrir a porta? Calma aí ó, tá encostado Tá bom, boa, boa, boa Vai boa. Tá rapidinho que tá sapecando Sai Pega a distância. Pega a distância. Ô oh, porra. Caraca, eu buguei. Você ficou parado Sai, sai. Eu tô debaixo da fundação. é <risos> ó, pronto. Pode ir. Ó. Oh. Quebrou? Quebrou, desativou. Ouviu o barulho já. já desativou? eu <risos> viu Não, é bom desse jeito. Tipo, a gente... Uh. Não, desativou só uma. Mas tem umas... Pera aí. Calma aí que eu tô bugadão. Tem que... Ah, na hora de sair, né? Ah. ver nada ah, de secar isso aqui não dá não hum? dá uma roquetada nelas aí mano eu não tô com munição de rocket, não só c4 e acabou já a minha acabou sua c4 já pra tu encostar aqui se eu acho que tiver eu tenho mas olha, como é que que desce? pressão, dá pra tu descer, ó. Dá pra tu descer bem aqui, ó. Ir lá pela porta, tu tiver com a roda ou C4, ó. Dá pra quebrar. Eu não tô conseguindo nem descer. É, olha, ó, pronto, abre a porta. Pronto. <risos> Vai abrar, Sim. Ué, como é que eu vou foi. quebrar ali? Né? Deixa eu ver se eu consigo. Olha na porta, na porta. Vê aí, ó tá bom Foi? Eita porra, destruiu foi tudo, hein? Ah não, você quase balas? Que você Acabou a bala, bala. É. Ah, não, não é. Não, não é Deixa eu dar ali na ah, porta Vai aí ó. Deixa eu quebrar o gerador Você tá com um gancho aí? pigo tô não Deixa eu jogar aí pra você é. O então, que, que é isso? Vai precisar do gancho? Já tem um... oh, 5k de negócio, é, eu vou até pegar isso Eu esse quero aqui. só uma armadura que preste. Isso sim, pólvora. Nada de bom nada de bom aqui nada de bom Só carro. É, pegando os recursos, tem uns recursos aqui. Eita, lag armadura hum, hum. armário Ravi ah. BP de mamute, de cor de mamute, é. só isso só isso não é, tem nada de bom aqui não esse cofre não. hein tá interessante pois é o cofre aí que ó essa carne que tem que levar a carne dá um trabalho muito <risos> esse cofrezinho aqui deixa eu ver esse aqui ah lá, o cara tinha. Cuidado, ali, carne. Não, cuidado, cuidado aí, Ban. Vai. Deixa eu ver é o corpo do cara aqui, ó. Ah, não tem nada. Cuidado metal, aí. Metal, ó a trituradora. Vai, pode. vai estourar. Tem que pegar mais. C4. É. Mais rocket que. Aqui também não tinha nada. Eu a, a C4 tudo o jogo foi C4, foi? Não. Daí né? A tua pressão que a, a, a C4 parece que não tá dando dano num scope, né? Ah, o dano tá reduzido, né? Tá gravando, tá? Uhum. O dano tá reduzido. Deixa eu ver quanto que tá aqui ainda? Ah lá, tá 43. Ih, vai demorar demais. 43k. Uhum. Vou pegar munição. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou? Quebrou. Quebrou foi tudo. Ó, tem mais um aí, ó. Mais outro cofre, né? Não, peraí. Sim. Ah, ele aqui, ó, não quebrou não. Tá com 19k, Ele Hã? só caiu, ó lá. Ele tá aí ainda. Ah ele não, quebrou aqui mesmo. Tem outro aqui então, é. É outro cofre, É outro né? cofre. Ah, tá okay. com 19k, Aí, quebrou não. Caraca. Aosso. Tá Acabou na munição. Ah, Rapaz, a gente é? ah, gasta muita munição. Aí, ó, Agora quebrou. Agora foi hoje. Vamos ver. Ah, porra, <risos> nada, nada. Só os dardinhos Aí, só os Caramba. <risos> Esses é raids tá, não tá. O muito... cara, cara podia mesmo matar o nome. Muito bacana. Um né? Tanto de, de rockstar que nós gostamos daí. <risos> não deu nem pra pagar. Então vambora. <risos> vambora. Matar essa raid a... dele ali é só de ódio. Esvaziou. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha, pessoal, olha. aqui. Graças a Deus. Eu de acho que tem muita gente que não. Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo. Primeiramente para agradecer você por ter assistido Sim. até aqui. Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch. Ele ia começar a fazer lives com mais frequência lá. Então não perca. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Porque é muito importante pra mim. Então esse foi o vídeo. Obrigado quem assistiu até aqui. E até a próxima.